Beleza, camada? Seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui no improviso somente para poder convocar vocês para a quinta semana da computação que acontece no Instituto Federal de Campos do Jordão. Tá bom? Agora mudou o nome pelo que eu vi. Agora é CECOMP 2021. Eu comecei participando da terceira semana que aconteceu em 2019 e eu palestrei sobre Linux no Mundo. Mas por quê? E onde a gente debate os aspectos técnicos e históricos da evolução do Linux. Depois eu participei no ano passado que a minha palestra foi sobre muito além do GNU, onde eu debato as partes técnicas, por que, que não se deve chamar de GNU Linux, porque Linux não está limitado somente a GNU. E esse assim, ano foi eu que me convidei, não foi nem o professor Augusto Manzano, em que eu vou debater a evolução do Linux. Portanto, se você perdeu a minha palestra, que aconteceu na faculdade de Moarama, você vai ter a chance de, novamente de poder assistir, tá bom? Então, o link está na descrição para você se inscrever e poder assistir as palestras. Tem uma galera gigante, muito forte, que vai participar desse evento, tá bom? O Mojur, por exemplo, o Gustavo, que já participou aqui, nós debatemos sobre a linguagem Lua, e uma galera muito grande, vai ser bem legal, tá bom? Então entre os dias 7 e 11 de junho acontece a quinta semana da computação. Eu espero vocês lá, forte abraço e falou!